Tá bem? Quer uma Caralho, água? Olha a porra da garganta agora. Quer que Não, eu pegue eu uma, uma água? Que... Vocês querem uma água? Pega uma água lá pra vocês. Quer uma água, Padre? Não, vai essa porra, eu fico tossindo que nem um porco aqui. Tá bom, então, tá bom. Filhos, tchugueda! <risos> Dúvidas de oficina, que você gosta muito. Já sabe, eu vou fazer sempre a mesma aí, mas é importante, Padre. Primeira coisa, é, vem na Target, né? o contato tá aqui embaixo, na descrição do vídeo, tudo bonitinho. Piscina multimarcas, tem o um Padrelho que Tá no aqui ó Mas estar tranquilo, tem dois recalques A aperta e o aparelho Vai ficar mais luxo essa... essa falar sufiando com é... palha aqui E aí, bom, comenta No comentário a sua dúvida Eu sempre seleciono que tem mais like né? Eu venho na sequência, depois eu pego Duas aleatórias tal Geralmente trabalho com cinco, hoje eu vou trabalhar com seis Porque eu tô meio agressivo Vai. E é isso aí, não? Calma, calma, estamos apresentando. Bom, tem a playlist também, se você não viu os antigos, vê que às vezes sua dúvida tá lá. Tem muita gente que manda a mesma coisa, não tem problema. Mas, enfim, é porque aí fala, não, nah, mas você não respondeu a minha, que a gente já respondeu. Beleza, pode ir. Os Instagrams aqui também. E eu vou hoje eu estou um pouco áspero. Eu, eu, eu, eu, então, eu acho que hoje vai dar eu bom. Estou com a perna porca, com a boca porca. Eu acho que vai dar bom pra caraco. <risos> o Elion Rider. Esse filho me há muito tempo foi em Curitiba lá, quando eu fiz o um encontro com os filhos lá na motosprint, do caraca. Ele mandou aqui, é o seguinte, ó. Durva e padre, quando a moto atinge a temperatura e a ventoinha liga, posso desligar a moto com a ventoinha ligada ou preciso esperar a temperatura baixar e a ventoinha desligar? Não, pode desligar, não tem problema. É que há muito tempo atrás, é... algumas motos você desligava a chave e a ventoinha continuava acionada, até a temperatura cair. E aí, se ela estava muito quente, a temperatura demora para baixar, porque não está mais circulando água, né o motor está desligado. Uhum. Então, até o sensor que está lá no cabeçote, ou na válvula termostática, o sensor de temperatura, lê a queda de temperatura do radiador, a ventoinha ficava ligada, vou exagerar, tá 10 minutos. Entendi. Aí você ia dar partida na moto na sequência, não tinha bateria. Zerava a bateria, entendeu? Que... É, hoje, você, a ventoinha está ligada. Você desligou a chave, a ventoinha apaga. Na hora. E não tem problema nenhum. Pode, pode desligar. desligar não vai trincar cabeçote, não vai sobreaquecer. Pode desligar tranquilo. Maravilha. Oh, você foi festa, padre. Se que estava áspero. Bom, vou, então, peraí, vamos lá. É, Linês, Linês Silver. Durva, padre. Estou pensando em subir de categoria. De uma 500 para uma X6. A minha dúvida é, é, ela por ser mais esportiva só anda na gasolina Pódio/Prêmio, né? Então, racing, própria, lá. Ou eu posso andar na comum? Pretendo usar a moto passeios e rolê de fim de semana. Dúvida porque aqui não tem postos com Pódio, a menos de 60 km de distância. Então, a gente já falou sobre isso. Falamos combustível, no vídeo, como sim. Mas eu vou dar uma explanada rapidinho. Você pode andar com gasolina comum Desde que passeando com a moto É, ele escreveu passeio Mas eu não tá. conheço ninguém que anda de então, passeio com a... Então, vai passear, girinho baixo Gasolina comum, tranquilo Vai acelerar, vai fazer um track day Ou vai para a estrada para acelerar Grifolândia Não faça isso de gasolina comum Igual meus vídeos, por exemplo Não faça de gasolina comum Que dá, dá, dá zebrinha tá. A gasolina premium ela não traz nada de performance, zero. Põe aqui no dinamômetro, puxa com a gasolina comum, deu 100 cavalos. Tira, põe a pódio, 100 cavalos. Ela traz proteção para o motor. Então, se você está exigindo do motor, a temperatura na câmera de combustão sobe demais. E a gasolina premium garante com que... Não ocorra a pregnição, a detonação que a gente chama, que é o combustível entrar em contato com partes superaquecidas do motor e pegar fogo antes da vela soltar a faísca. E isso gera mais sobreaquecimento. E aí o motor não aguenta. Certo. Então vai passear a ceia de comum, não tem problema nenhum. Vai acelerar, é gasolina premium. Ah, mas não tem, então não acelera. Você sabe como uma vez você falou isso, não, eu no vídeo, inclusive, você falou isso aí que não traz performance nenhuma, teve um monte de cara que bateu cabeça lá. E. Não, mas não pode boa. Mas a gente se mentou aqui, inclusive é verdade, eu vi. A gente fez na, a gente fez na minha que os caras batem a cabeça e falam, já... como assim? E eu já quando tinha. quando eu tinha, não, é quando, o eu tinha paga... quando eu tinha, coloquei aditivada na época, uma vez só pra ver qual é que é, e veio igual pode. É, o pessoal mas paga caro. Né? a gasolina podium um v power racing eu pago o octa tá pro e acha que está pagando caro mas que terá um retorno em performance e não tem tá? aliás inclusive desculpa das três eu prefiro a v power racing tá é aqui a, que a mas, moto funciona mais eu fim. falo não é pagar caro é investir na segurança do seu motor tá então você coloca uma gasolina premium como ela não entra em ignição na hora errada que é entrando em contato com peças Super aquecidas dentro do motor, só quando a vela solta a faísca, isso garante a vida do seu motor. Então não é um gasto a mais à toa, é um investimento na segurança do motor. Vamos começar forte agora, Padre? Vai. Agora eu quero ver. O Hugo HGW mandou. Durvalino, meu não rei. Não é o da HFW? Não, não é o HFW. Não. não, é HGW. Hum. Aliás, DOCA. K, do K, Durvalino, meu rei. Ao invés de BMC não chegou a pensar no split filter F1 ou F1 ou Fórmula 1 que é aquele com fios de poliéster sem aramida de algodão coloquei na minha Z e ficou pelúcia Au! e aí teve um aqui embaixo também tem na Inja também, 400 rec também recomendo ao bom filho, primeiro que eu coloquei o BMC porque é um filtro que tem muita tradição, italiano luxo e eu tenho um parceiro que inclusive me forneceu a atualização mais luxo do filtro e nessa etapa inclusive usando a mesma relação o filtro me estendeu aí mais ou menos uns 500 RPM que eu tava conversando com o Pato sobre isso, a sensação que eu tive, os cortes que ela dava antes é... Alongou um pouquinho, mais, eu não sei se isso é possível ou não. É velocidade de fluxo no cabeçote. Mas de deu, esse, de deu esse up. Deu esse é, up. Dá uma diferença. Até eu coloquei um onboard do velocidade também. Estiquei a segundona. Meu, tem. Ela tá com mais fôlego lá em cima. E quando eu passei no, no Dina, a parte do torque tá o mesmo. Então, puta, eu achei fantástico. É, eu gostei bastante. E. Eu fiz essa pergunta uma vez para você, desse negócio, porque tem uns filtros que são, você olha aqui não, não, não tem nada, né não tem ninguém, e aí, como é que é o um exemplo que eu gostei de é, falar? Não, é que assim, ó, é, vai... o pessoal acha que quanto mais aberto, melhor, uhum. né? ah, vamos preparar o cabeçote, arromba tudo que vai ficar ótimo, e nem sempre é assim, às vezes o menos é mais, então se você deixa às vezes muito aberto, tá? você perde torque. Então, você vai ter um motor que vai ficar bem elástico, vai dar uma final muito boa. Mas quando você tiver em média rotação, ele vai estar tá um pouco morto. Porque não tem velocidade do fluxo. Tá? Aí, pior que se eu fizer hoje, que de voar a perereca. Mas eu vou fazer o seguinte, ó. O que eu gostei muito do, <risos> que eu gostei muito do, do exemplo foi o seguinte. A perereca falou... é que eu tô de aparelho, amigo. É, xixi, xixi, fazer xixi. Não, mas é o seguinte, eu vou fazer para você. que quando eu perguntei também, ele falou assim, ó. Pega aqui, ó, e só para aberto assim, ó. Pegou legal aqui? Agora faz dimensionado. A diferença é absurda. A velocidade do fluxo, quando faz o biquinho, é, Você vê que você está restringindo a passagem do ar. Só que aí você aumenta a velocidade, né, do fluxo. E quando você está com o bocão aberto, você não está criando restrição nenhuma. Então, então o bocão aberto, sprint filter. Boca fechada, BMC. Mas daí se chupar a pedra o caraca, vai tudo pro motor e vai embora. Então, né? aí, esse Sprint Filter F1 é uma. É, parece uma meia calça de mulher. Hum. Pega uma meia calça de mulher, estica, é o Sprint Filter. Hum. Tá? Então, é. Como que eu posso dizer? É só você É um com... filtro que não é filtro, é só pra falar assim. Ah, tem filtro. Olha, o regulamento fala, que exige que, que tem que ter filtro. Tá aqui, ó. Tá essa telinha aqui. Tá aí. Mas assim, não tem filtro. Não tem filtro. Tá, então, se é moto do dia a dia, que uma hora ou outra pega uma estradinha de terra. Até mesmo estrada. tá Uma estrada empoeirada. Imagina a Capuava, vai entrar de Capuava, Que o cara chega às seis da manhã atrás de não, três é carros. É, não, aí ele não, não tem essa capacidade de filtragem. Já era. Tá, se então, você tiver esse filtro, põe um paninho é, lá no é meio é um do filtro réper, Para, você para performance. Para performance. Tá? Se for para uso do dia a dia, não é legal. Já um BMC consegue. O BMC já, já dá. Então eu gostei Vai bastante. né? Teve um, um filtro que eu tinha nas ex antigo que era tipo uma espuminha de. Só que assim, parecia. Que era o MWR. Só que ele tinha um fluxo, né? Ele tinha um desenho bem fininho, ele, ele direcionava. Pra... Aí é diferente também. Mas eu me surpreendi muito com o BMC. Eu gosto. É tradicional. Aliás, filho, se vocês quiserem um BMC, tá ligado, né? Fala com o padre. Mutec é o parceiro e fala culpado. Pronto, beleza. E então é isso aí, então por isso que eu não coloquei, filho, Eu, como eu faço muita coisa com a moto, eu preciso de uma performance e eu vou para lugares que passa por estrada de terra e inclusive, por exemplo, na mesa X10 que o ano, na rua, eu preciso garantir também uma boa filtragem das impurezas aéreas da minha moto. Então por isso que eu fui do BMC. Beleza? Próxima, garantindo padre. a limpeza das vias aéreas. E das vias aéreas, <risos> é. Sorinão na ala. Próxima? Vai. Então vai. O Nino Santos mandou o seguinte. Durval ou Alguém? Pode ser você. Porque esse aqui não Eu sou saber. Alguém. Eu tá? Você é Alguém. As ZX-10 <risos> vira bronzina por troca de escape ou remé? É um defeito de fábrica? Então, ó. o que vira bronzina é superaquecimento ou falta de lubrificação? O que causou esse sobreaquecimento ou essa falta de lubrificação, aí tem que procurar. Se faz um, um remapeamento que deixa a mistura muito pobre, superaquece. Né? É... Se tem um problema na bomba de óleo, que não tem pressão de óleo, ou colocou óleo inadequado, então falta óleo. Tá? Ou um sobregiro. Quando eu digo um sobre giro, é, é um exagero, vai, você imagina você em quinta, já na faixa vermelha, você pega sem frear a moto, você fala, não, só vou usar o freio motor, você joga a quarta e solta a embreagem. Então eu vou dar um outro exemplo, ou então quando você tem já o limite do motor, aí você põe mais dois mil giros. O pessoal que no remap, que abre, né? no remap coloca, né a ah, a faixa vermelha é 14, vamos pro para cortar com 16. E aí Corta o sobregiro Tira o filme de óleo da bronzina né? E aí ela vira Por falta de óleo, por excesso de rotação Mas já... Por excesso de pressão você né? acha que chega a cortar o bloco Às vezes abre buraco Porque quebra a biela, né? na hora que vira a bronzina Então é possível dar o corte, tanto no painel, quanto no bloco É, é que eu divide quero saber. o bloco no meio ah, é. não, beleza Costura tá. ele <risos> Maravilha Então, sim, pode ser que às vezes Um, um, um... Metra, alguma coisinha assim, pode acontecer. É, não pode ter exageros. Exato. Exageros são cometidos em motos. Nossa, não tô aguentando falar com isso aqui. Mas vai que tá bom. Vai. Sim. Em motos de competição. Sim. Então, por quê? Ah, tá buscando performance. O motor durou uma etapa. Dane-se. Abre, joga fora, põe outro. Aliás, eu queria até falar disso aí, porque assim, por exemplo, padre, a gente fez a, a, a 10, né? A gente colocou o BMC, aí eu coloquei o o Link Pipe, o Carbox, luxinho. via 192 cavalos, uma linha contínua top e tal. E eu acho que eu não tô com eu precisava de mais um pouquinho pra andar na rua. Não tá sendo suficiente. Pra mim. Eu acho que eu precisava de mais. Eu, eu acho fantástico o cara que faz um é pra andar na rua, né? Tá tudo certo assim. Então, assim, eu fui no, pro Serra Azul, estiquei com a galera lá, e... Faltou. É, depois a gente precisa ver isso aí. Tá? <risos> Bom, beleza, vamos lá, vamos vamos, vamos, vamos para o próximo. Bom, o Rodrigo e o Wesley mandou um top demais. Ele gostou do vídeo. E ele falou Obrigado. o seguinte, eu tenho uma Red 750 2009, bem conservada, mas eu pensei em fazer uma revisão geral nela ao invés de comprar uma outra moto. Eu acho que é mais barato. É, dependendo da moto com certeza, né? É, que ele for comprar, dá uma geralzona igual você fez na sua ZX-10, claro que não precisará de itens de alto desempenho pois eu uso mais para lazer três vezes ao mês, será que compensaria fazer aquela o compadre? então não é compensa ou não compensa, é, existem necessidades, tá? então no manual do proprietário você tem que é, você troca óleo a cada 10 mil quilômetros ou uma vez por ano, tem marca que é a cada cinco mil quilômetros, ou a cada seis meses. Uhum. Então, é, você tem que verificar o histórico de revisões da sua moto e verificar as necessidades dela. Então, se ela já trocou o óleo da suspensão ano passado, esse ano não precisa mexer, se troca a cada três, quatro sim. anos, óleo de suspensão. Ah, dependendo do uso, sim. Tem a quilometragem também, né? né? O óleo do motor, ah, troquei faz três meses. Você pode rodar mais nove meses com óleo do motor. É. Então, tem que verificar a necessidade da moto. Agora, se você fala, nossa, não, faz muito mais do que três anos que eu não faço nada, só ando, aí sim, aí tem que fazer aquela geral igual fez a do Durval. Então, vai trocar óleo de suspensão, fluido de radiador, fluido de freio, óleo do motor, filtro de óleo... Aí dá uma geralzona mesmo. O retentor que estava vazando. Isso. Né, as velas que já estavam mortas. Por necessidade. E você lembra que como estava lá o negócio? O filtro de ar, que é um BMC, que teve que. Tava né, podre de tampado. Sujeira. Tava mais tampado que o original. É, caixa de direção. Então, aí tem que olhar tudo. Né? Mas se já foi feito um monte de serviço. Tudo rolamento, isso... eu, troquei, eu trocamos o rolamento da roda traseira, que estava também já. No limite, troquei a relação dela. Tem que, é, não, e, assim, é que na verdade assim, ele colocou de performance, mas não é bem performance, sabe, filho? É, por exemplo, o óleo que eu usei é o óleo original. É, é o óleo que qualquer um pode usar para usar na rua. Mas né? é o, o, qual que é a diferença? Eu coloquei o 5W Factory Line com 100% sintético. Pode ser Motul, pode ser Repsol, pode ser Olhos, pode ser o que você 5W sintético que é um óleo que é, é mais legal. Os retentores, por exemplo, eu coloquei os originais, estava a parte. O... Aí a caixa também estava zoadinha. Com um degrauzinho no, no Coloquei rolamento. lá os rolamentos originais. A rola traseira eu coloquei o rolamento original. A, a relação eu troquei porque, primeiro, o peão estava bom, mas a coroa já estava morta. E aí eu queria passá-la para 520, pensando em pista futuramente, fazendo uma relação de alumínio. Não quer dizer que eu vá. Então. Aí tudo bem, poderia ter mandado o 525, só trocado a coroa, enfim, mas aí eu já... isso pode ser, mas as questões dos óleos, óleo do motor que eu fiz, essas coisas era uma necessidade, o, porra, a, o, puta, padre, na pinça lá que tava tudo fodido também, o, o que, o, que guarda o pó lá do pistonete. Ah, o guarda pó é, e o retentor o... do pistonete. É, também, tinha uns que tava tudo mastigadinho, então eu fiz, eu fiz a necessidade, foi... Foi vendo tudo e foi fazendo, entendeu? Provavelmente a sua moto vai ter coisas que vai ter que fazer que não é performance, mas é a sua segurança. Então, eu acho que vale a pena. Só verificando. É. Tem que verificar a necessidade de cada item. É E para isso precisa desmontar e olhar. Você acha que é melhor o padre? ver oh, Você conhece alguma oficina? Não recomendo ninguém. Tá bom. Beleza. É. <risos> tá bom, beleza. Bom, é o seguinte, ó. É... O Diego Vargas tem uma... Uma GSX-R1000, é a famosa SRED. Notei que quando coloco ela no cavalete, engato primeiro e solto a embreagem, às vezes dá uns trancos. E o barulho que vem, vem da região onde fica o pinhão. Já tirei a tampa do pinhão. É, parece que é tudo normal por ali. O que pode ser? Abraço ao. Quando você põe a moto no cavalete, qual carga tem na roda traseira? Nenhuma. Nenhuma. Então, o motor está passando tração para o câmbio, o câmbio para a roda. Qual a carga que está na roda? Nada. Então, existe uma folga de corrente. A relação, não tem aquela folga? Uhum. Então, ela fica oscilando. Uma hora a folga está em cima, outra hora a folga está embaixo da corrente. Já gera o barulho no pinhão. Existe folga no câmbio. Então, todas essas folgas ficam batendo. Porque, como o motor está na marcha lenta, mil RPM, mil e pouquinho. Mas já tem um barulho de campana fodida também, né? Essas folgas ficam oscilando. Então, uma hora os dentes encostam para cá, outra hora os dentes encostam para cá. É normal. A corrente, cada hora a folga está num lugar. Pode ver que, se você colocar ela vai no dinamômetro, que nem a gente está aqui no dinamômetro, e soltar ela na marcha lenta, mas ela empurrando o rolo do dinamômetro, não faz isso. Porque aí tem uma carga para a roda empurrar, aí as folgas se acomodam todas para um lado só, não ficam batendo Então é normal, não esquenta a cabeça, ajusta bem a corrente na, na regulagem que pede no, no manual do proprietário e pau nela Maravilha, bom padre, é isso, Ué, deixa eu te aproveitar então, fazer um plus, Nós temos, eu tenho um negócio para você depois, vai virar vídeo O coletorzinho, tá fazendo parece uma fusquinha Dá Não, mas tranquilo, vai ser. Você vai ficar falando depois. Mas, ó, é, é o bom. seguinte: tem o, uma outra coisa que me perguntam um direto, e eu acho que é legal você explicar. Pô, eu posto lá uma foto ou outra lá no Instagram, tá ligado, né, Daniel, Às vezes é até reposta e minha corrente tá lá boneco, né? Às vezes tá mais. cordãozão, está uma redução, ela tá mais. Hum, né? Aquela coisa assim. E a gente deixa essa folga justamente para não atrapalhar o custo da suspensão também, né? Isso. Então dá essa, essa saboreada Então, que a, a galera... gente já falou disso num dos vídeos Mas toda vez que alguém mas... vê a foto, você tá ligado, né? É sempre é. o mesmo comentário Acho que é uma das dúvidas que a gente mais recebe É assim, ó. como a sua moto... Beleza, obrigado, é... pode desligar tá ligado? Que que vai... Como sua moto é verificada, muito, né? não é uma coisa comum Moto de competição não tem a mesma periodicidade de revisões de uma moto de rua então, moto de rua se faz revisão a cada 10 mil, um exemplo, ou um ano. A sua faz revisão a cada 100 quilômetros ou uma vez por mês. Né? Então, é uma normal. etapa por mês. Então, você roda vai 100 quilômetros na etapa, vai para a revisão. Sim. Então, a gente tem a certeza que a relação está em bom estado. Então, eu posso deixar ela frouxa, eu tenho a certeza que não vai escapar. Mesmo que você força, tá? se você deixa a relação igual a dele quando está novinha, mesmo que você puxe com a mão ela para o lado e tente virar a roda para fazê-la escapar, não escapa. A própria coroa puxa ela para dentro. E se você elimina a folga da corrente, você limita o curso da suspensão. E isso jamais um piloto pode sentir na pista. Imagina que ele está entrando no S do Senna, uma frenagem absurda, chega a tirar a roda de trás do chão, Então, a moto coloca o peso todo na dianteira, de repente ele larga o freio e se joga na curva, o peso da moto e o dele vai em cima das duas suspensões, da dianteira e da traseira. A traseira mergulha, quando a traseira mergulha, o amortecedor vem fechando. Uhum. Se a corrente esticar e limitar esse movimento, ele calça o movimento da suspensão. Calçou, o que acontece empurro o pneu. Empurra o pneu, a moto sai de baixo. Então não pode correr esse risco na pista, e nem na rua. Por isso que o manual do proprietário fala, Deixa olha... Deixa a carafoguinha 1,5, 2,5, né? É, de 4 a 5 centímetros, É que a galera tem parte uma... mais tensa... Tem uma noção de tipo, deixar a corrente tipo um afinamento de fender, Gibson... Iberianas, não, não, não, não, não, Tipo, hoje em dia tudo é fácil, Google, manual do proprietário, coloca lá ano modelo, vai estar tá lá, tensão da corrente, escolha o ponto mais tenso, que é o mais esticado, e coloque, vou dar um exemplo, ah, de 4 a 5 centímetros, e se for mudar, faz com a ferramenta, com o kit que vem na moto, que aí vai ser super fácil, né? Vai As espanar todos os, foscoros, todos os parafusos, vai foder tudo. Aí você traz tá aí que o... <risos> o padre resolve. E esse 4x5, é... que tem gente que fala, mas o que é esse 4x5? Pega uma régua, faz parece que o meu dedo é uma régua. Então tá marcando aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então você põe a régua, a corrente tá aqui, ó. Você põe a régua assim. E a corrente você pega nele e faz isso, ó. O movimento total dela tem que ser de 4 a 5 centímetros, é no ponto mais tenso, tá? A moto de competição, se a Kawasaki vai, por exemplo, pede é, de 4 a 5, a gente deixa com 6, mas é uma corrente que a gente tem certeza, a relação né, completa, não é só a uma corrente, Regina Chain. que está em perfeito estado. E aí a gente garante o funcionamento 100% da suspensão, sem a interferência. Da relação calçando. Regina era o nome da mulher do cara da corrente, Não, não sei, viu? Precisamos saber isso Precisamos aí. Perguntar. Agora eu fiquei com essa dúvida. A partir o de agora você vai ser. saber responder. Por que Regina? É, vamos perguntar. É ele vai saber. saber. É, maravilha. Bom, filhos, é isso. É, obrigado, Padre, de novo. Eu por ter de vindo nada. aqui. Veio só para fazer essa, hein, filhos? É, eu tava é, em casa com a perna para cima. Não, mas tá. Não, mas é, é importante. Né? E ele faz eu vir aqui. É culpa não, de vocês. Não, mas tá bom. <risos> <risos> mas tá bom. Bom, o contato da Target tá aqui embaixo na descrição. O Instagram segue eles lá também. Padre, obrigado. E aguardo o próximo. Deixa aqui embaixo sua dúvida. Já entendeu, né? não, vou ter que falar de novo. Você quer mandar um beijo para alguém? Alguma coisa? Não há necessidade. Né? Você tá assim hoje? Hoje eu tô um pouco áspero. Tá. Não, tranquilo. Beleza, filhos. É isso. tio E aguardo o próximo. Au!